Bora conferir a segunda DLC do Far Cry 6, DLC Controle, focada no Pagamin. Uh, eu tô bem animada. Pra gente entrar na mente dele! Ó, <risos> oh, uma parada que eu tô animado, que eu gosto muito do Far Cry 4, que é a base pra esse, essa DLC aqui. E a estética do Far Cry 4 eu gosto bastante, eu quero ver como é que a Ubi trabalhou nesse daqui, né, velho? Ah, eu fiquei bem animado <risos> com a ideia dessas DLCs, eu já me empolguei muito. Também, Então vamos cara... ver como é que vai ser a desse aqui, né? Ó, oh, vamos lá então. Fuja da mente de Pagamin, desbrave a mente de Pagamin, reveja lugares icônicos de Kiriath. Encontre fantasmas do passado de mim e descubra os desejos mais profundos Culpa, do vilão. treta e <risos> tudo mais. Olha só, velho. Tem aqui recompensas, né? A roupa dele e tá? tal. Vamos já já direto, né? A gente começa do nível mental 1, né? Hum. Não tem como começar dos outros. Força dos inimigos, mede, etc. Ah, acho que né? é bom isso, né? Imagina chegar já no level 5. Não, não. Lá, vamos... Ó, eu vou ser sincero pra vocês que até a pegada roguelike não é muito a minha favorita, mas vamos ver como é que ficou nessa segunda DLC, né? Exato, né? E Gale veio pra Kirati, o último desejo da mãe. Em vez disso, descobriu. Uma história trágica de família: um caso amoroso, o assassinato da meia-irmã e o homem no centro disso tudo. Uba, tenso né? O rei de Kirati paga mim. Cara, eu gosto muito da pegada do Far Cry 4, né, velho? Eu quero ver com os gráficos mais atualizados agora. Aí, a família, ó. Olha só que família feliz. Ah, agora, Ishiwari, querida, mova a Lakshmana pra esquerda. Ajay, fala pra sua mãe e sua irmã. Nossa! O que foi que você fez? Não, não fui ah. Não pode mentir sobre quem você Não é aqui <risos> E começou como né véio? Já gostei desse início aqui véio. Achei legal O que foi isso? Onde eu tô? Pai? Laxmana, é você? Ele já tá viajando aqui Tá tudo bem Você parece que tá cansado e machucado processando todas as informações, Você né? tem que se cuidar Tá, beleza, mas de jantar Aqui a gente se sente no início do Far Cry 4, vai. né, velho? Tá, vamos lá Use o espelho Tá, atributos permanentes só aqui lembra um pouco a pegada da DLC anterior, né? A gente vai aplicar um atributo agora Desbloquear um, né? Vamos lá, então É, orgulho receba seringas de cura com reposição ao longo do tempo. Com ah, certeza. Eu acho que é essa aqui, com né, velho? Com certeza. Tá, essa é de graça, na verdade, as outras todas a gente tem que pagar em moeda que é respeito, né? Vamos então desbloquear essa daqui das seringas que muito necessário, a gente <risos> Será sofreu extremamente ah. necessário. O início da outra DLC foi complicado, Tava vamos aqui. lá. Você vai se sentir melhor. Se você quiser mesmo se encontrar com a gente, você vai ter que lutar. Tá, o arsenal, a gente vai pegar as armas. No início deve ter só uma pistola, como na outra DLC. Exatamente, né? Vamos abrir a maleta. Tá aqui a pistolinha M9. Tá. Vai fazer um certo estrago essa pistola, né? Vamos ver, né? Espero que sim, <risos> né? Que a, na outra DLC, meu Deus, cara, começar com a pistola Você é de tá lascar, pronto? né? Você já pode vir atrás da gente? O que eu tiver de fazer para te ter de volta? Eu vou fazer Olha, que essa orientação que pra mim. Já dá de mil com relação a DLC anterior, só esse começo. Eu também. Eu acho muito bonita a ambientação do Far Cry 4, velho. É, colete as três partes da máscara do Pagã, descubra locais e desafios exclusivos que vão recompensá-lo com respeito, armas e outros itens úteis. Pra poder ir melhorando os outros atributos. É, toda vez que morrer, você perderá todos os itens transitórios do inventário, cara. Isso aqui é de lascar. Essa aqui é a parada que eu não sou tão fã, mas eu sei que tem uma galera aí que adora é, essa pegada roguelike, que né? Que é bem estilo do game, né? Vamos lá então, olha não, só Não, olha isso, pra mim é assim, ó, espetacular essa, essa ambientação, espetacular oh, Imagina um Far Cry 4, sei lá cara, um remake agora com gráficos mais atualizados ah? Não vou dar nem da ideia né cara, que é tanto remake que eles é... fazem que eles vão até esquecer dos novos games Tá, já temos um mapa aqui, beleza, com Fog of War a gente não tem muita coisa de conseguir Encontre uma forma de esconder as suas falhas você achou mesmo que ia conseguir esconder toda a sua uhum. feiura, né? Achou que conseguiria encobrir as coisas horríveis que você, é respeito, munição, que você seringa, fez? Respeito, munição e seringa, né? Elimine inimigos, abra baús e conclua desafios para conseguir respeito. Gaste respeito no arsenal para obter armas e equipamentos e no espelho para adquirir atributos permanentes. E tem uma coisa muito importante que é respeito é pra quem tem, Não é pra quero. quem tem. Tá, a gente tem que conseguir respeito, então, né? as que você pensava, as coisas que você fez sem nenhuma Tem inimigo por aqui. Quem é você? Ah. Eu sou essas Mas tu coisas coisas? vê que tudo ah, que ele fez consome é. ele, né? Tudo. Porra. Vai, e a morte com essas cores assim fica muito massa, pá. É legal, a estética tá massa, né? Muito. Uh, meu amor, Lakshmana adorou os Baralai, e Schwabari. <risos> <risos> ah, <risos> depois a gente <risos> lê, né, cara? Sim. É, vamos que a lá, ideia é que um... a gente passar pelo jogo pra mostrar pra vocês como é que tá a DLC, né? Como é que tá essa pegada inicial, né? Sim. Vamos pro norte ou pro leste? Vamos pro leste, dane-se. Dane-se, vamos pro leste. Vamos para encontrar a bruxa do leste. Páginas uhum. de diário, né? <risos> Meu Deus do céu. Beleza. Mosteiro. Tchau, Jama. As bandeirinhas ali. Olha só que legal, essa tapeçaria nossa, ah. velho. E olha essas bandeirinhas, elas levam o vento é para tipo ir levando. É as pedidos, orações, né? As coisas, orações. É. Exato, parada budista. Uh, fala mais alto, dificuldade 1 É um delírio isso aqui, né? Uhum. Tá. Gente, uma estátua minha não pode ficar sem cabeça <risos> É nela que fica a minha melhor Cara, marca. o cara que é egocêntrico Que nem o ele, né? Gosto. Uh, beleza Tem meio que um templo aqui, né? Preciso uhum. achar a cabeça daquela estátua depressa Deve estar escondida aqui perto como eu? Ali, ó Ok, não tem como entrar É, vai ter que subir, aí sobe? Sobe Sobe Ah, vai ter que subir Aí acho que tu pula, pega aí na beiradinha, né? Aí o parcozinho É, aí na minha opinião, em terceira pessoa, eles seria tão mais agradável <risos> Mas eu <risos> entendo que a, é a escolha de gosta. franquia, é Ok Aqui marca que tem inimigo por perto, deve ser dentro do templo, né? Ah, com certeza Parece que dá pra escalar é. essas rochas Se a ocasião exige Pode escalar o que? Acabei de escalar, seu maluco Não, vai ter que descer por aí, com certeza Você vem é bem também Tem algumas coisas que eles usam em vários jogos deles É, é. Ele tá marcando inimigo aqui, velho Ó, pegar a cabeça aqui Olha, E aí ele vai ter quebrar a fechadura aí Exato eu tenho uma arma. Tá, ah, que... cachorro. Na patinha. Ai, meu Deus. Na patinha. <risos> meu Deus. É, são pixels, são... Luiz Amel. São pixels. É, surin. Isso não é de verdade. Beleza, munição. Já tá com a cabeça. Vamos nessa aí. Bota a cabeça aí. Bota só a cabecinha. Ah. <risos> e aconteceu alguma coisa também, ó. mesmo. ah beleza, hein? Olha só que legal essa tapeçaria, hum. né, velho? Olha a gente lá na mesa, que lindo. Uhum. Que lindo, que maravilhoso, como eu me amo. Pô, <risos> oh, cara, tá bonito esse início, não tá, não? Tá, com certeza. Tá, ah, agora a gente vai entrar no mosteiro, não é isso? Também não, não abre. Parece que boas ações são mesmo recompensadas. Hum. Ai, ótimo. Trancado. É claro. Deve ter um jeito de entrar. Tá, as ah, é estátuas brilhando. Não é a puzzle, não, né? Alguma coisa. Porque elas estão brilhando. Tipo, alguma coisa com elas. Aqui, apaga mim. Alguma delas quebra? Mata-se tá cabeça, mata-se tá cabeça. Xuauri. Ah, tá, ah, a gente esposa. escolheu a esposa, não a filha, né? Talvez. <risos> Tem sido uma escolha ruim. Entre o mosteiro. Ai, Jesus, que lugar é esse? Tá imundo e escuro. Tá, aí vai começar a viagem, né, velho? Lembre-se do seu passado. Ishwari, você tá aqui? Já que estou aqui, não custa dar um passeio por esse túnel do tempo, não é? Nossa, eu tô achando muito mais legal que a anterior. Tá legal, né? Putz, tá massa, velho. Ah, não dá pra passar aqui. O que, que isso fez, Tem que ficar fez, meio véio? de olho que não sabe se é armadilha, se não é. É. O que que isso fez, velho? Abriu o... aí, né? Ah, não? um cofre aqui, não é? Não. não. Aqui, velho. Uh, beleza, a gente pegou um, um dos três. a <risos> Ah, viagem, ó. Não <risos> Aí tu vai achar o outro. É. Gravador, né? <risos> ah, aqui tem outra Ah, deve ser uma roda faltando aqui, né? Exato Caraca, era uma não, tranca era gigante, uma tranca, agora que quer eu vi, né? Eu nem essa super tranca aí Também não, <risos> legal, velho Sua imagem cultural Ratchet, como solicitado, peço licença para lhe apresentar. Ishwari Galê Atarum Matara, meu rei, cara. Ele é muito maluco, muito ah, megalomanico, um né? se a mim ah. eu posso me acostumar com isso. Ah, vamos lá. Levanta, vem cá. Eu poderia ter uma companhia melhor. Primeira vista. Coletou um de 16. Visões. Explore somente para completar as visões. Como né? tenho saudade daquele tempo. Tá. Pra per... quem é fã dos, jogo, dos jogos, a DLC é muito legal. Já é legal, né, cara? Complementa o lore, né? Uhum. O que, que tem aqui, ó? Respect. Respect. Tem que sair agora. Legal. Fala mais alto, saia, né? Era, tipo, meio essa memória que tinha que pegar aqui, né? Sim. Ok. Aqui a gente completou. Tô curtindo, bato, Também eu tô curtindo curtindo, gostando. Bastante. Né, ó, objetivo concluído, ó. É, a gente completou um delírio. aí E era. De... Nem a água tinha baixado mesmo. Espera, velho. Eu, eu confesso que a do vaso eu achei um pouquinho genérica. Não, não achei tão legal. Essa aqui eu tô curtindo pra caramba. Tô gostando também, velho. <risos> tá, tem alguma coisa pra gente pegar ali, ó. Encontre uma forma de esconder suas falhas. A gente ainda tem. Eu acho que essa é a tipo, missão central da DLC, né? Provavelmente a gente vai explorar o um mapa pra completar isso, né? Isso aqui é um coração. Olho no olho. Permite neutralizações de inimigos alertados pela frente. Vamos equipar. A gente poderia vender também, acho que pra ganhar 100 de respeito, né? Poder é um benefício passivo que aprimora as habilidades. Você perde todo o poder ao morrer. Pra obter poder, vasculhe baús, reviste inimigos derrotados ou compre no arsenal. Equipe poder ou venda-o por respeito. É isso que a gente uhum. fez, né? A gente acabou equipando. Tá, beleza. Essa aqui a gente concluiu, e você, então. vocês aí que estão tá assistindo, preferem poder ou respeito? <risos> é, às vezes vem junto, né? É. Uh, aqui tem um elo de memória e aqui é o que a gente terminou agora, não é não? Então uhum. vamos pra esse do lado aqui. Ali em cima, Vamos fazer e sem contar que eu tô achando tudo bem mais intuitivo nessa aqui. Pois é, né, cara? Não sei se é porque a gente já fez a outra, tem um bandido ali. Foi de vez. Quem é? <risos> <risos> Algum terrorista? Toma essa! Esperto como sempre. Beleza, pegar Desde um respect me aqui. Aqui vai ser tipo uma missão, né? Uhum. Tipo uma Ela de memória, né? Então deve ser uma missão de memória Ele do Ele vai recontando Pagamín, né? partes da história dele, né? Interessante, né? Tá. Onde que a gente foi parar? No mapa. Isso eu me lembro da outra também. A gente tinha para parar num lugar nada a ver, Diferente. né? Diferente. Ó, é. aí tu vai ter que te agarrar e descer, eu acho. Aqui dá pra voltar. Excelente. Ok, né? Veio que a gente... Parou num lugar aqui, não sei se é uma missão ou tipo, a gente só fez um fast-travel Mas... vamos lá, né? Ah, eu acho que é ali, né? Uhum. Ah, consegue que... descer por esse negócio amarelo aí? <risos> você tá aí, seu Só tem esse, diabinho. né? Você tá aí aonde? Quem disse você tá aí? Seu diabinho Pelo barulho é um bicho Ah, tá, não era pra descer, ó, tá penduradinho ali. Não era bem o que eu tá, tinha. Tá, aqueles colecionáveis que tem no, no, no game, mais. né? Não uhum. sei quantos tem. quantos que a gente tem. Uhum. Ah, dá pra ver aqui, ó. É, um de dez. <risos> tá. Ó, oh, pra quem quiser platinar a DLC aí, vai ter um monte de coisa pra pegar, né? Um monte de colecionável. É. Tá, vamos seguir aqui. E deve ser um daqueles desafios. Lembra que tinha aqueles desafios de arma? Pra conseguir armas novas? É Deve ser um desses né? Tem alguma coisa aqui em cima, pelo minimapa tá mostrando É, aqui, temos aqui Bem maneirinho esse hein? Uh, respeito e munição de pistola Beleza, a gente já tá com 70 Olha só que legal, velho Tá na hora de mudar esse desafios tempo. do arsenal é uma daquelas para conseguir armas novas, né? Uhum. Conclua desafios do arsenal para desbloquear novas armas e suas respectivas maletas de armas. Armas adquiridas desbloqueiam permanentemente a respectiva maleta de armas no arsenal. Uhum. É aquela maleta que fica lá na nossa base, né? Aí tu vai gastar o respeito pra... Pra recomprar as armas, né? Sim. Eu acho que quando a gente morre, a gente perde tudo. Só que aí a gente teria a possibilidade de recomprar essas armas, é. né? Só os atributos não, né? É, Com os atributos aqui são permanentes. Brindes. Mais brinquedos? Desafio do arsenal de fuzil. Qual é que é o level desse uhum. desafio aqui, velho? <risos> gente... Nossa, foi do 1 um pra tipo 4. <risos> Eu acho que a gente vai morrer, mas dane-se, né? É só pra ver qual é que é, né, galera? Dane-se, que tu vai morrer. Vou pegar o um cover aqui já. Tudei na mãe, a gente tem duas seringas, velho. Foi. Ok. Vai, põe aí a cabeça. Tá no. Põe a cabecinha. Tá no red glitchzinho ali, né? Uhum. E pelo menos Ai, Ih, véio. bomba, bomba. Meu Deus, cara! Tudo tem bomba? Não, acho que não. Tu tá tomando a direita. A direita eu não vi, velho. Tem alguém Sai daí, sai tá daí, daí, bomba, bomba! Meu Deus, cara, é muita gente. Ok. Meu Deus aí! Tá mas dropou assim na cara? É, é isso mesmo? Jeez. Respawnou o bicho é na cara da gente? Rila rila rila rila! Agora tu consiga pegar kit com eles, né? Mãe! Mas... É. Ah! <risos> um é fogo. O fogo. Ai, Meu Deus! Caraca, é muito difícil, velho. Tá você, é. meu amor. É, que tu saltou do level 1 pro level 4. Oh, tipo, que quase zica pegar aquela memória ali logo no início não, de te lascar, início, né, não. cara? Hum. Tentar Nova Fogo, Só vamos ver como é que a gente recomeça, né, velho? Ele dá ah, as nossas é isso, estatísticas. E aí mostra mais ou menos como é que foi a nossa run, né? Vamos ver o que, que a gente perde. A gente perde também a pistola, não, né? A pistola acho que não perde, não, né? Espero que não. Uh, ah não, a pistola é de graça, né? Uhum. Beleza, aí a gente começa com a pistola Deixa eu olhar no espelho aqui, velho E a delícia anterior ficava dando bug na pistola, né? Tava dando bug pra gente, Quando né? Quando a gente morria não tava... Ah, aqui ó, aumente ligeiramente a vida A gente pode é, upar isso daqui Fique com 500 de respeito após morrer Ó, esse aqui a gente pode aumentar a vida E tem alguns outros, né? Ela tem uma pegada parecida Defeito. com a DLC você do Vas, mas a ambientação, para mim, é mais não interessante, né, velho? Muito mais interessante. Ó, a morte não é o fim. Ao morrer, você perde todos os itens transitórios do inventário. Poder, armas e a maior parte do seu respeito, que é dignidade. Você mantém todos os atributos permanentes, né? Maletas de armas desbloqueadas, melhorias de armas, encaixes da barra de poderes. Isso aí tudo permanece, né? Uhum. E aí agora vai a segunda run e assim por diante, né? Aqui, ó. Esse delírio a gente já fez? Esse tu fez, tu fechou? Daria para fazer de novo? Não entendi ah, aqui porque pergunta, que ele tá aparecendo aqui, né? Tá, esse aqui deve ser o último, né, velho? Porque é a dificuldade é. máxima, né? A gente, na verdade, em vez de fazer essa aqui, é interessante a gente fazer para desbloquear uma arma, né? Mas a gente não é obrigado a fazer esses de armas, ou pelo menos nessa ordem, ou fazer tudo. A gente também decidiu ir pro leste, poderia ir pro norte, pro sul, pro é, oeste. Pegar uma arma que seja não tão potente, mas com uma dificuldade menor pra é. conseguir ela. E daria pra ter feito um elo de memória pra esse lado também. Tem bastante mapa pra explorar ainda. Não sei se o mapa é grande, mas pelo que a gente tá vendo aqui, parece ser bem grande. É, né? parece bastante coisa ainda. Uhum. E lá parece ser a treta final da DLC, né? Uhum. Interessante, né? Fica aí a dica pra galera, né, cara? É. Eu achei legal. Essa aqui eu achei mais legal que a, segunda, que a primeira DLC. Pra quem Essa curte, curte For Christ, que vale muito. Pra quem curte especificamente uh, o 4, te joga nessa aqui. Pra quem gosta mais do 13 do Vaz, te atira no 13 e daqui a pouco mais vai ser lançada a terceira também, né? Exato. Eu, se eu não me engano, Com tá setenta e poucos reais cada DLC. Mas para quem comprou o Season Pass, elas vão dropando no dia do lançamento, né? É. No caso, hoje é o lançamento dessa segunda DLC. Galera, acho que vamos ficando por aí, né? Legal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deem aquele likezinho, lembrem de dar um like aí, Sim. compartilhar nosso vídeo. Se inscrevam aí no canal, Para quem não é inscrito no canal, a gente tem vídeos ou lives quase todos os dias aqui no canal. Se olhar na aba comunidade, sempre tem cronograma das lives, pelo menos, né? E os vídeos a gente vai lançando conforme a gente vai conseguindo. Boa, galera! Tamo junto aí! Valeu aí! E até a próxima!